E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você tá no canal Bruno Cashback. Hoje a gente tem uma promoção muito boa aí que te dá uma grana massa só de abrir uma conta. Você vai, seguindo os passos que eu vou te mostrar aqui no vídeo, você vai ganhar R$70 para abrir essa conta e ainda pode ganhar até R$1.700 aí com as indicações. Deixa eu apresentar o canal aqui para vocês. Aqui a gente fala de muitas as formas aí de você ganhar dinheiro na internet, de coisas que você pode fazer aí, ganhar um dinheiro de volta tranquilamente, sem muito esforço, tranquilamente mesmo e eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje essa forma aí de ganhar R$70. Vamos aqui para a tela do computador e você vai pode já ver aqui que é sobre a Clear Corretora. A Clear Corretora é do grupo XP e ela está dando R$70 para você abrir conta. Ela vai te dar R$70 de vale-presente aqui para quem é indicado e R$70 para quem indica em ações. É muito simples, você vai botar aqui o seu nome completo, seu e-mail, clica aqui em aceitar, é receber a comunicação por e-mail e IMS, SMS e abrir sua conta, simples, aí você fez isso aqui, essa aqui é a primeira parte posteriormente que você abrir a conta, você vai estar tá investindo aí no mínimo mais 100 reais em uma ou mais operações e aí beleza, depois de um prazo aí de 15 dias úteis, você vai receber aí esse vale presente para você gastar e como você quiser nas suas compras online, beleza? Depois que você clicar em abrir sua conta, é um cadastro simples, você vai mandar aí a foto aí dos seus documentos tranquilamente, tudo seguro, é algo totalmente seguro, então não tem problema com isso, tá? Você vai abrir uma conta, normalmente eu não vou mostrar tudo aqui porque isso é muito tranquilo de fazer e você consegue fazer tranquilamente. E olha só, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz essa parte aqui no celular. Olha, eu transferi um pouquinho a mais de 100 reais. eu transferi aqui 113 reais. Para conta, porque dependendo aí do ativo que você for investir, você vai gastar um pouquinho mais de 100 reais. Então transfere os um 110 120 reais aí, não tem problema para você estar tá participando aí dessa promoção. De Lembrando que depois que você receber seu vale presente, você pode resgatar aí tranquilamente e fazer o que você quiser aí tranquilamente, beleza? E aí, pessoal, para você investir os 100 reais, basicamente você pode investir no, no tesouro direto, né? Clicando aqui em mais e indo aqui em tesouro direto. Ou você pode escolher qualquer um aqui e você pode resgatar ele também, ó. Esse aqui é a carência para você resgatar até do dia 18 de 1 de 2022, que é um dia posterior, né? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, eu só estou utilizando aqui como exemplo eu vou comprar aqui Magazine Luiza. Eu vou clicar aqui em comprar e aí o meu vai dar mais ou menos umas 17 ações de Magazine Luiza no valor aqui de 105,23, e aí eu vou clicar em comprar. Então deu 17 ações aqui da Magazine Luiza na parte fracionada, tá, tá dando aqui 105 reais, 105 reais e 6 centavos. Aí tá? eu vou clicar aqui em comprar, já tá salvo aqui minha senha e aí eu vou confirmar aqui. E basicamente você precisa fazer isso, entrar pelo link de indicação de alguém, fazer um investimento de 100 reais, qualquer tipo de ação ali, qualquer coisa. E esperar os 15 dias, você, 15 dias úteis para você poder receber seu vale-presente. Basicamente isso. Caso você também queira indicar pessoas, é só você vir no aplicativo aqui, na parte aqui de menu você clica em menu e vai aparecer aqui amigos em ação, e aí vai confirmar tudo ali, e vai você vai receber no seu e-mail, seu link de indicação e vai divulgar para os seus amigos, só isso, é para você fazer pessoal, tem outra promoção aqui que está renovando direto e você pode ganhar 50 reais é com a Rica, eu vou deixar o link aqui do vídeo na descrição aqui no card, tá? é só você seguir lá o que tem que fazer e basicamente você vai ganhar também 50 reais se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixa de dar seu like aqui e se inscrever, porque toda hora tem promoção desse tipo e eu vou estar tá postando aqui para vocês, sempre ganha, tá ganhando dinheiro, cara, aproveita e se inscreve aqui pra não perder mais e não dar esse mole, beleza? Então, valeu, até a próxima!